onde posso encontrar uma licença de utilização e, se não a encontrar, como posso pedir uma nova. O vídeo desta semana é exatamente sobre isso. Quem está a pensar vender um imóvel tem que reunir uma série de documentação importante para que possa fazer o contrato de promessa de compra e venda e a escritura sem problemas e sem complicações. Um desses documentos é a licença de utilização. E apesar de ser mesmo muito importante, muitas pessoas assumem que o imóvel tem tudo em condições e quando chega à altura não sabem onde é que está a bendita licença de utilização meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário e o vídeo desta semana é exatamente sobre isso, sobre a licença de utilização. E fico até ao fim para, para ver o vídeo completo, porque muitos vídeos e artigos falam sobre o que é a licença de utilização, mas poucos, oh, não encontrei nenhum por acaso, que diga onde é que pode encontrar, dicas práticas para encontrar o documento, se não o vê no, no, no meio dos, dos papéis que tem sobre a sua casa convido também a subscrever o meu canal para que possa receber todas as quartas-feiras, em primeira mão, o conteúdo exclusivo que produzo para si. A licença de utilização é uma consequência do REGEU, o Regime Geral de Edificações Urbanas, que surgiu em 1951. Antes disso, não existiam normas, para a construção de edifícios e este novo regime obrigou à criação de projetos técnicos de áreas mínimas de até mesmo de necessidade de instalações sanitárias e coisas que para nós são tão habituais mas que na altura eram uma grande novidade e foram muito inovadoras. Claro que para verificar que tudo era cumprido foram também criadas as vistorias que ficaram na competência das autarquias para vistoriar e garantir garantir que os imóveis novos, ou que sofrem alterações, estão em condições de utilização. Existem licenças para habitação, para comércio ou serviços, e depois existem outras licenças mais específicas, como por exemplo para farmácias, para restaurantes, ou mesmo para, as, para hospitais, e muitas outras, mas como sempre vou focar-me na habitação, que é a minha área de especialização. Quem está a vender uma casa, vai precisar da licença de utilização para apresentar no contrato de promessa, compra e venda e, claro, para fazer a escritura. Mas, provavelmente, antes disso, vai precisar também de disponibilizar uma cópia ao comprador para que este possa obter o financiamento. No arrendamento, também é obrigatória a apresentação da licença de utilização no momento da celebração do contrato de arrendamento. E, se vai utilizar um programa como o Porta 65 ou o Renda Acessível, vai também ter uma... disponibilizar uma cópia para que possa entrar no respectivo programa. A licença de utilização é um documento que é emitido pela Câmara Municipal da área onde está o imóvel e se não encontra o bandido papel, vou-lhe deixar aqui algumas dicas práticas para que possa hum, substituí-lo. Se tem uma cópia da licença de utilização consigo, fico desde já a saber que esse documento não é válido. Tem que ter o documento original e pode pedir a emissão de uma nova cópia, de uma cópia autenticada, na, uh, nos departamentos urbanísticos da Câmara Municipal, onde está o imóvel. O prazo normal para a emissão desse documento é de 10 dias, mas em tempos de Covid, conto com até 30 dias, ou às vezes um pouco mais mesmo. Portanto, tenha cautela, antecipe o pedido, porque pode mesmo demorar algum tempo. O Pode pedir presencialmente ou online, o custo varia de câmara para câmara, mas ronda os euros. Se tem o original da escritura de compra do imóvel, então fique descansado porque pode utilizar esse documento como hum, substituto da licença de utilização. Se só tem uma cópia, se não encontra o original, também pode pedir uma cópia autenticada junto do notário onde fez hum, a compra, onde, onde escriturou a compra. Um, e o processo é bem mais rápido, demorará entre dois a três dias, um, e, uh, mas prepara-se para um custo mais elevado. O custo é em função do número de cópias e ronda os 30 ou 40 euros. Deixei para a última aquela que é a minha um, a preferida, que é, um, é provável, há uma, é mesmo muito provável que a licença de utilização esteja já averbada na Certidão Permanente, que é emitida pela Conservatória, e como este também é um documento que vai ter que apresentar na Escritura, pode começar por pedir uh, a atualização da Certidão Permanente e verificar se na, na, na descrição consta a licença de utilização. Se uh, assim for, não tem que se preocupar mais porque uh, a Certidão uh, Permanente é um documento que é consultado online pelo notário no momento da Escritura e, portanto, Tendo a licença de utilização, a verbada não precisa de qualquer tipo de papel. Fica tudo resolvido. Para concluir, só mais duas situações. Se a casa está em construção, vai ter que esperar que haja uma vistoria e que a Câmara emita a respectiva licença de utilização. Poderá fazer um contrato de promessa de compra e venda com um alvará de construção, mas o meu conselho é que trabalhe sempre com o um advogado ou solicitador para, que, para assegurar que não há riscos de fazer um contrato sem ter a documentação adequada. Se a casa está construída, mas não tem licença de utilização, tem duas hipóteses. A primeira é pedir à Câmara Municipal uma certidão, uma declaração em como o imóvel é anterior a 1951, à altura em que foi uh, um, decretado uh, o, o regime geral de edificação urbana, uh, e, se assim for, está dispensado de licença de utilização. Se não é anterior a 1951, então o processo é bastante mais moroso, terá que um, pedir uma uma licença de utilização o que implica projetos de arquitetura projetos de especialidades tempo, dinheiro, burocracias e... vai mesmo ter que passar por esse processo todo porque não há outra solução para escriturar uma casa. Achei isto tudo uma grande confusão. É muito simples. Contrata-me ou contrata outro agente profissional e nós tratamos de tudo. Foi o vídeo desta semana. Espero que tenha gostado. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Até ao próximo vídeo até à próxima semana. Deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?